A gente colocou cremogema gema nesse potinho, né. E o cremogema gema ele tem assim um jeito específico de se preparar. Então o que eu vou fazer é cortar essa lateral da caixa, aonde vem as instruções de como prepara. Tem que colocar coisa, tem que colocar açúcar, sequeba, botar, misturar. Então eu vou cortar isso aqui para colocar dentro do potinho, na parte de trás, assim, para ela poder saber. Toda vez que você for usar, Vai ficar fácil olhar essas instruções. Talvez você tenha que cortar no meio, assim colar ali atrás. Pode colar por dentro do pote ou até por fora, embaixo do pote, sabe? É, assim como a validade. A validade aqui da maioria dos, dos alimentos que a gente está colocando nos potes, o que a gente vai fazer é imprimir, ou verificar qual é a validade imprimir aqui na rotuladora e colocar aqui embaixo, tá? Assim ela consegue conferir né a validade aqui, depois é só colocar outro, é só trocar uhum. mas o que você pode fazer também em casa é também pegar essa parte onde tem a validade na caixinha tá, então aqui tá aqui, ó. 30 do 10 de 2003, eu posso cortar só isso aqui todas as embalagens vêm com essa embalagem de arroz, feijão vem com um pedacinho que diz a validade você corta e ou você coloca por dentro do pote, porque como o pote é transparente, você vai visualizar aqui fora. Ou você cola aqui embaixo do pote com uma fita durex.